de Hoppers, tem um bagulho pra reinforçar isso aqui ó? Média, quebrei sem querer. Não, não tem. É um tipo de ferro, né? Não tem, eu não faço melhor ideia comigo. Ah, acaba, tem isso. É pra que é essa, burro? Ah, o cara reforçou também. Reforçou. Os caras querem cara brindar essa. É, então, ninguém entra aqui nem sai também. <risos> ah! Caralho, tá susto. Que isso, da onde tá vindo? É, mano, eu também sou susto. aí. Dá pra colocar. Deixa eu ver se pra mim. Deixa eu ver Olha a perninha, olha, olha. Eu tô parindo aqui, socorro. Onde, velho? Não onde ele tá? Não, onde ele tá? Tá lá embaixo? Não sei, velho. Nossa. Ah, ele, atirou, ele atirou por baixo da porta. Quer ver? Atirou a câmera pra te ajudar. Aqui, prego. Pulei, pulei. Aí, ó, nesse Direita, direita, direita, direita. O cara tá atirando embaixo. Essa, essa porta mesmo aí, nesse quadradinho que o cara atirou. O quadradinho de baixo. É, ele não tá ali. A peça. Ó oh, o cara ali. Aê! Uhul! Uhul! eu vou deitar aqui também, só pra descansar. Olha que da hora. Ah, eu posso pular? Que da hora. É, que ah, é Hopper, vem aqui, vem aqui, volta, volta aqui. Não, aqui, ó, você tem que explorar a casa aqui, ó. Pra... Eu sei, aqui, eu tô é, indo aqui, aqui, vamos Vamos, vamos, Hopper. Vem aqui. Corre, Corre, Hopper. Só pega os caras tá subindo. Ah, tá o dividido ó. Pula, pu... dá pulinho que ele vai mais rápido. Aqui. Ah, tem um cara uh! embaixo, tem um cara embaixo. Socorro! Ah, você... ah achei. achei o objetivo já. Né? Achei Uó. o objetivo, o objetivo tá embaixo. Tá no primeiro andar. Beleza, tá. então. Ah, Eu não subi nenhuma escada, já tá embaixo. Onde você tá? Vem pra cá. Oh, me segue aqui, me segue aqui. Ó. Ah, Isso aqui é na sua frente, me segue aqui. Aqui ó. Aqui ó, aqui aqui, aqui ó. Eu já apelo. tô no segundo andar aqui já. Aqui ó. Onde você tá indo pra ele? Subindo de rapel, mano, falou. Tem um aqui do lado aqui, prego. Onde que tá Eu Não sei, eu buguei. É que... Vem junto, vem junto. Nossa, onde você tá? Como é que você desceu? Achei. Cuidado, você vai morrer aí se virar aí. Você o negócio tá aqui, ó. O negócio tá aqui embaixo. Pera oh, aí, olha. Olha, olha, olha. Já destruí o Eu posso ver os caras, tô aqui, ó. tem é. nego na pois direita. É. Ó, você entra aqui, ó, tá vendo meu bom robôzinho? Você entra aqui, vai ter nego ali na direita ali, ó. Vai ter dois ali na direita. Um vai estar atrás do cover. Na parede? É. Aqui na parede? É. Aqui, ó. Tô olhando para ele. O cara tá deitado ali. Não, mano. Não, aí. Para de tirar, mano. Ah, não sei como é que você vai ser em cozinho. Bosta. Socorro, Revive, ah. mano. Vem aqui que eu vou ver o que o cara tá. Ih, eu já usei, mano. Kobe. Boa, conseguindo, velho. Eu não sei o que aconteceu, eu só tô branco até. Não, é um cara vivo, velho. Ganhamos, porra! destruí ele ali. Eu queria saber, essa porta é blindadão, né, entendeu Não, blinda aqui, não, boa, não, não. Boa. Não, não velho. Aqui, ó, blinda aqui, ó. Olha lá, o cara vai blindar esse, boa. <risos> Dá pra destruir, aparelho uma porrada, vai, vamos abrir um buraquinho aqui pra nós matar os caras. Que é Corinthians, sim. que é Corinthians. gente. <risos> Corinthians não tem a ver com isso? Não sei. Então aqui é, aqui é passear, tá ligado? Só vamos abrir um buraquinho aqui pra ficar matando os caras. Ah, só abriu um buraquinho, o cara fez um retão na parede. <risos> então aqui okay, dá pra matar todo mundo aqui, velho. Vai, continua. Nossa, dá para os caras invadir por cima, olha. É, dá para quebrar o teto, né? Não. <risos> o cara aqui o escudo, tio. É, era, era, mas olha aqui, Zé. Isso, nós, retardado aqui, brincando de Minecraft, tá ligado? Destruindo as coisinhas. Brincando de Minecraft. Caralho, fodeu. Corno, morre. Não, ele veio tiro. Amigo. Tô subindo, tô subindo a escada. Legal, acabou o tempo. Subiu a escada hum. da hora. Ai, é dois mil pontos. Aê, ó, ai. Uou! Uau! Que merda que, que, que eu, me... que que eu que quero, quer, mano! Cresce, <risos> casa na árvore. Yeah. Uh. Não é uma casa, não é minha casa na é? é uma plataforma na água. Difícil. <risos> Meu Deus, eu vou morrer. Ah, matei. Ah, vou usar o robôzinho. Boa, olha onde o cara tá. Não, <risos> por ah! que boninha? Achei. Cara, <risos> você vai naquela porta okay. onde você tá, deixa eu ver. Matou? Matei, não sei. Isso, tá aí no fundo. Ah, vá. <risos> Vem vim tiro pra porra dele. Credo, Hopper. Boa, mano. <risos> aí. <Aê. risos> Eu não faço a menor ideia de que o cara tava, só você que matei ele. <risos> eu não faço a menor ideia, eu não tenho a menor ideia, eu estúpido. <risos> é. Eu não faço a menor ideia. É. <risos> não ouse quebrar que... essa parede. Não, ah, para, não. não. Era pra deixar isso aqui. Ah, Porra, nego ali. Matei, ah. Output clear. Ah, o cara do meu time atirou em mim, tio. Ajuda aqui, pega. Ah, que bicha, mano. Ai, que trouxa, velho. Que babaca, tio. Bora matar ele. Nossa, mano. Que trouxa, tio. Mexe quem foi. É uma babaca, tio, velho. Eu vou matar ele deixando ele lá, mano. Que que foi? Você acha que eu vou saber? É, não sei não. Acho que era um cara que tá de recruto, hein? <risos> Você jura? <risos> Só o time inteiro tá de recruto. <risos> Volta pra quicar ele. Aperta o touchpad e tem lá votar pra quicar. Mas nem sei no quem foi, velho. É Helbert Gustavo, ali ó. É. Aí foi quicado. É, é. Aí vai ver, né? Foi ele. Nossa, tá tô com uma Magno, olha. Que foda. Uhum. Britt and Clear Uhul que fazer ali. Nossa, os caras onde tá eles estão, né? ah. velho. Descobri já sair que os caras todos os caras estão em posição pra casa não. Porra, morri! Entra aí na direita aí, ó. Tem um outro negócio para você quebrar aí. Ó. Aí, ó janela vai bate uma vez na janela aí na esquerda bate uma vez vai hopper you can do this porra mas vai usar isso aí para destruir a barreirinha tão nossa só para dar um susto neles credo hopper <risos> que horror Tipo, você foi metralhando e foi subindo, tá ligado? Parece que a arma deu o seu embalo Não assistiu! Foi um tiro do Shotgun, mano! Olha, tem um retardado ali Olha que da hora Olha lá Oba! Polício! Calma é Superman! Superman! Pode. <risos> gente! Veja, Mateu, eu caí sem querer do lado de fora e tinha um cara parado lá. Eu ah, eu tô preso eu no quarto vi, do vi. menino aqui sozinho, né? Legal. Vem pra cá, mãe. então vem logo. Ah, já começou já, Fiquei Ah, nossa, você jura? Eu tô preso aqui sozinho, eu vou você brincar, vai. eu vou brincar com esse Ted Bear. <risos> arranquei é a cabeça do Ted Bear! Ó <risos> o povo, esse aqui é o Douglas. Eu um aqui right. no quartinho de crença. Ok, a crença parece que. Meu Deus, olha esse pig! <risos> chupa! Chupa! <risos> Olha isso, mano. Caraca, ele matou três. <risos> quartinho da criança fora do Win, mano. Eu vou, ficar, eu, vou, eu vou ficar no quartinho da criança também. Mano, do céu, que fatality foi esse, mano.